De ficar, fubá Porque eu vim aqui para deixar vocês nos... Vamos testar uma receitinha hoje Que a mulher passou Testar não, na verdade nós vamos fazer <risos> para nós saber como que é Que a mulher falou que faz Xeg virar XL, Que é uma garrafada emagrecedora e seca a barriga Se você tiver aquela gordurinha localizada aqui Uma papada de tuyo que nem a minha Uma pelanca viva de quando você dá tchau Diz que vai arrancar tudo, fubá A mulher falou que a barriga fica chapada Se for gordura, né fubá? Se for verme, você toma licor de cacau Xavier <risos> Quem lembra? Do licor e cacau de Xavier Tá no grupo de risco Mas se for gordura Diz que essa garrafada Vai pular pra cima Gente, não vai testar essa receita Então se inscreva no canal Tem dia que eu venho retocar a cinturinha dos seis E tem dia que eu venho afinar Hoje é o dia, fubá Então se inscreva Não seja coração peludo, viu? Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube Trazer mais gente Que precisa emagrecer pra cá Eu quero que esse canal vire um spa Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês Quando tem vídeo novo e vamos fazer essa garrafada agora pro Bom, primeiro de tudo, fubá, que você vai precisar é de um litro de água filtrada. Eu já medi aqui na minha garrafa que nós vamos usar e nós vamos colocar aqui no canecão. Você pode pôr na panela, qualquer coisa aí na sua casa. Agora, você tá emagrecendo mais rápido, se você quiser que sorte a sua barriga de vez, você pode estar tá usando água de rio, água de enxurrada, água parada, que já vem 17 casal de dengue também. Não, mentira, gente. Se você fizer isso, dá uma briga de dengue como briga dentro da sua barriga, você não vai acreditar. Que do que a dengue descer pela tripa e chegar na na barriga, a lombriga picha um copo de café quente na cara da dengue. Daí a dengue fica brava, já vidra os olhos, já pula de faca na lombriga. As lombriga que estava sentada do lado já pega as cadeiras e taca a cadeirada em cima das costas da dengue. As dengue sentam tua dor aqui na escadeira fala grita: Sai de perto de mim que eu tô louca! Eu vou fazer uma cagada hoje! <risos> Ai, gente do céu. Vocês não deixam acontecer que a sua barriga vai virar uma anarquia. Vai ficar parecendo o programa da Márcia. Não deixe. Então é melhor você tá usando a água filtrada mesmo, fubá. Mas, se você for dar isso daqui Pra sua inimiga, você pode estar tá fazendo também Com água de fossa Não, mentira, gente, não é verdade Mentira Apesar que eu tô usando água da torneira, né? Pergunte se tem filtro aqui dentro de casa Qualquer coisa, se me der dor de barriga Eu taco essa vespe no pau Quero emagrecer no spa, querida Com dinheiro da indenização Gente, vocês estão falando besteira demais Já no começo, olha. Nós vamos pegar essa água aqui E vamos ferver lá no fogo, fubá Tem que deixar a água pelando Então vamos levar lá no fogo e já morre Espera aí Pronto, já ferveu fubá, tá quente, quente pelando mais quente que carburador de chevet Agora nós vamos colocar as coisas dentro dessa água quente Primeiro de tudo nós vamos pegar um chá verde fubá Pera aí, vai ter que ser chá verde mesmo Não é chá maduro, não é chá mate, não é chá de boldo É chá verde fubá, duas colheres bem cheias Ó, uma... Mas tá com cheiro de chá mate, será que enganaram eu? Gente, tá puro cheiro de chamax aqui Da hora que vai beber, tá um fel, né? Duas! A hora que põe na boca, tá de sabor de guspo de beu do manhecido, crente Tomara que vocês não estejam almoçando agora Agora, Fubá, nós vamos colocar aqui uma canela em pau Fubá, pode ser canela em pó? Querida, você não tá fazendo arroz doce aqui, não É canela em pau, porque vocês são muito mudadeira de receita demais Deixa eu abrir aqui Qualquer coisa, fubá Se vocês não tiver canela em pau na casa dos seis Vou dar uma dica, olha, dica de amigo Você vai numa loja de artesanato Sabe dessas que tem um monte de as nada Lá você vai encontrar aqueles enfeitinhos Feitos com canela em pau Daí você olha pra lá, olha pra cá Chega perto, puxa o pau como quem não quer nada E sai fazendo egípcio, você querido Quando você pôr o pé na porta Você sai correndo com o pau no bolso Não, mentira, gente, não faça isso Olha, a canela em pau que comprei tá muída Isso aqui é canela em lasca vou Pegar alguns pedaços aqui só pra não Dizer. Vamos pôr aqui no feitiço também, fubá. Tô me sentindo a bruxa do 71. Que a mulher disse, fubá, que a canela é boa para acelerar o metabolismo. Se você tiver naqueles que você tá meio variada da cabeça, você bebe esse daqui você sai rodando que nem um peão da casa própria, dentro da sua casa. Seu marido vai pensar que é o saci que veio visitar. Agora, vamos pegar uma colher de cravo da Índia. Mas não é porque você tá espremendo o nariz da Índia e tirar uma colher de cravo, creme deus pai. É cravinho desse daqui, ó. Se não tiver na sua cidade, no mercado, seu também, você pode tá, fubá, frequentando aniversário de criança. Daí a hora que você vê que o dono da festa tá distribuindo os beijinhos. Que a turma é acostumada a arrancar tudo o cravinho do beijinho e jogar por debaixo da mesa, né? Ali você já junta uma colher de cravinho só pra não dizer. Então pegar aqui, ó, uma colher também. Que a mulher falou que o cravinho ajuda a emagrecer porque ele ajuda no sistema digestivo. Ou seja, já compra papel higiênico também que vai sortar a sua barriga. Falando em barriga, fubá, deixa eu falar um negócio pra você. Já que vai tá fazendo esse vídeo aqui. Se tem bastante visualização Se vocês compartilhar bastante esse vídeo Já tiver dado like Eu volto aqui outro dia pra nós fazer aquele vídeo Que ajuda a eliminar 20kg de fezes Meu Deus do céu Se esse vídeo der bastante visualização, fubá Vai do seis Eu volto aqui pra nós fazer aquele vídeo lá Quero sair daqui sequinha, querida Quero esvair no banheiro Vamos voltar pra esse daqui, fubá Nós vamos deixar esse negócio aqui Você põe um prato aqui em cima pra bafar E vamos deixar descansando por 30 minutos, fubá Daqui 30 minutos nós volta Espera aí Pronto, fubá Aí ah, até esses negócios de Música e a gente na vida é só trabalhar. trabalhar é canseiro em cima de canseiro e dor na escadeira <risos> Agora, Fubá, enquanto tá terminando ali de descansar Na verdade já deu tempo Mas vai ter que pegar uma maçã, Fubá E cortar ela Tirar, na verdade, o... A semente, o caroço, os bichos Que é pra poder enfiar as maçãs dentro da garrafa Meu Deus, não cabe Tem que cortar certinho pra caber aqui dentro É bom se for numa jarra que não precisa cortar tão, assim... Tão fino, né? Diz que a melhor maçã que tem pra fazer essa receita aqui, Fubá É aquela maçã cabruzinha Bruxa deu para branca de neve. Se eu usar uma daquela, em três dias você tá magra. Magra, dura e preta, né? Seca no chão. Não. Mentira. Ai, credo. Melhor é usar do mercado mesmo, fubá. Eu peguei na mais barata que tinha lá. Aquela que tava bem na promoção mesmo. Sabe aquela que tá naquela situação que se não vender hoje vai pros porcos? Ai, credo. Mas tem que economizar, fubá do céu. Vai fazer o quê? Peraí, não tá cabelo. Essa mãe parece... É meu Deus do céu, olha os olhos, gente. É maçã. Como que pode ser assim? Ô, raça, lombriguenta, é a raça desse canal. Cortando aqui, se a mãe aparecer e ver o engarrafando maçã desse jeito, a mãe vai pensar que eu tô fazendo feitiço. Ela vai olhar pra mim e fazer o sinal da cruz. Vai apontar pra mim fazer assim ainda. Lembra da novela Renascer com o Tchão Galinha? Tinha o crabulhão na garrafa? É o que o povo diz. Tu sei sabem quem é o Tchão Galinha? Vocês estão no grupo de risco. Só minhas amigas noveleiras vão lembrar. Ai, credo, eu tenho medo da Aquela garrafa que vocês nem imaginam. Eu ficava pensando e se escapa. Pronto, fubá, coloquei Olha o tanto de maçã que deu. Eu não dava nada pra essa maçã. Agora nós vamos pegar nosso negócio aqui, fubá. Olha que o prato tá até suado. Deixa eu ver o cheiro. Nossa que cheiro gostoso Se o sabor acompanhar o cheiro tá bom Agora fubá, você vai pegar um limão Desses grandão de mercado aqui ó E vai espremer aqui na água também fubá Bem espremidinho Porque diz que o limão é pão Que desintoxica toda a sua tripa Ele vai limpando de dentro pra fora Ó, peguei a outra metade aqui ó E também melhora o seu sistema digestivo Se você tiver com algum barro congestionado Nas tripas, <risos> ele escorrega pra baixo Ele também ajuda na causa da saciedade Se você for aquelas pessoas que que come, come no álcool é que entupa. Então, diz que já ajuda também, fubá. Então, vamos dar a última mexida aqui, como quem não quer nada. E agora, nós vamos pegar o funil, colocar aqui na garrafa e vamos despejar o nosso preparo do Harry Potter aqui dentro. Vou colocar tudo aqui, fubá. Tá meio quente ainda. Aí, Ai, com medo de estourar a garrafa na minha mão, imagina. Vai, mano, os pau tá ficando aqui, tudo no funil, tá que nem curva de rio. Tudo que não presta para aqui. Deixa eu colocar aqui dentro, fubá. Que diz que é pra colocar com pau, com foia, com tudo. Também? Tá ó o negócio do chá verde Regula um caibro, ó lá Terminar de colocar tudo aqui para não perder, fubá E agora, o que que nós vamos fazer? Não tá pronto ainda Nunca vai terminar, né? Não, mentira, vai sim Nós vamos tampar a carrolha e deixar uma hora, fubá Até esse negócio dar uma curtida Então vamos esperar uma hora, já que nós voltamos. <música> Fubá, já tá pronta a nossa garrafada. Eu já vi a garrafa dessa igualzinha na encruzilhada aqui, meus pais. <risos> Vamos experimentar agora, Fubá, pra ver que sabor que tem isso. Meu Deus! Colocar o um pouco do copo aqui e eu vou contando pra vocês como que consome. A mulher diz que é pra você fazer assim. Espera aí, que tá saindo os ingredientes. Aí nem que saia, fubá. Aí foi até um pau junto. A mulher diz que é pra você beber isso daqui, fazer desse jeito. Divide a garrafa em três partes. Uma parte você bebe cedo, em jejum, antes de você tomar café. A outra parte você vai beber meia hora antes do almoço. E a outra parte que sobrar você vai beber meia hora antes da janta. Ou seja, tem que fazer todo dia, fubá. Já tá aí a trabalhareira. Vai o Ué, quer emagrecer e não quer ter serviço? Isso aqui é a garrafada, na Bom, vamos ver o sabor que tem isso, pumbá. comigo, com medo, vou ser sincero. Ai, meu Deus. Ai, que medo de gorfar. Vamos ver o sabor que tem, espera aí. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei explicar o sabor. Deixa eu beber um pouco dele. Ai, ele não chega a ser ruim. Ele é... E tem um cheiro estranho Tem um cheiro de chulé de teta, credo. <risos> Ai, fubá É o cheiro do emagrecimento, né? <risos> é o sabor do corpo esbelto Ai, só mais um golinho quando dizer Ai, mas é assim mesmo quem emagrecer, tá aqui, ó Uma garrafada Tome então, Cuidado do seu marido não beber Achando que é uma pinga curtida que você deixou debaixo da pia Eu só fiz pra testar Não sei se eu vou beber, eu sou sincero com você Mas a dica tá dada O golpe tá aí, cai quem quer eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Vocês vão fazer a garrafada, fubá? Tira a foto do feitiço e me marque lá no Instagram. A turma vai pensar que nós viramos feiticeiro, né? Nossa, parece que tá querendo voltar. Aqui embaixo tem playlist lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha, boba, como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Sua barriga pode estar tá transbordando pra fora da calça que nem a minha. O importante é estar tá junto aqui. Tchau, Cubá. Até o próximo vídeo.